que é a comunicação assertiva. Né? O que, que significa a palavra assertivo? Na verdade, assertiva é você ser direto, é você ser objetivo, é você ser claro. Então, é você gerar uma comunicação onde as pessoas conseguem entender o que você quer dizer exatamente. E aí, esse exatamente é que é o difícil, né? De como que a gente vai construir. Antes da gente comunicar como é que a gente tem que fazer, o essencial é a gente ir para a base da comunicação, que certamente você, quando passou pela escola, se passou pela escola, você viu esse modelo de comunicação. Que para se comunicar, minimamente o que você precisa é de um emissor, né? uma, pessoa que, que, uma pessoa que emita essa informação, o um receptor, que é uma ou mais pessoas que recebam essa informação, e um meio de comunicação para que essa informação ou esse dado seja... É, repassado. No meio disso, nós temos o que nós chamamos de ruídos. O que seriam esses ruídos? As coisas que interferem para que essa comunicação chegue perfeitamente como ela saiu do emissor. E aí nós podemos ter vários tipos de ruídos. Os ruídos podem começar, por exemplo, com o fato do emissor não saber usar um bom português, por exemplo. Então, vamos supor que a pessoa não use, é, não só o português, mas a lógica Argumentativa, né? ela coloque é, situações onde ela faz correlações que na verdade elas parecem fazer sentido, mas não fazem. Então a pessoa fala como se fosse uma verdade, e aí o fato dela estar tá falando uma, uma verdade, acreditando que é uma verdade, atrapalha no processo de comunicação. Porque se você, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? que é para ficar bem, bem claro. Às vezes a gente acha que a opinião é a gente falar o que a gente quiser. Mas vamos supor que você dissesse que a sua opinião é abacaxi é cuscuz. Você sabe que é a sua opinião, Ai, mas é a minha opinião, então tá certo. Não, não é porque é a sua opinião que obrigatoriamente tem que estar tá certo. ela tem que ter uma lógica. Né? Então se eu não reconheço que tá faltando lógica na minha própria linguagem, eu já atrapalhei a minha comunicação com o meu receptor. Se eu chegar informando formando coisas que não tem lógica, é claro que não vai ser compreendido pelas demais pessoas, né? Que não fazem sentido, que não tem uma organização argumentativa, as pessoas vão ter dificuldade de entender o que eu estou falando. Uma outra possibilidade de ruído é, de repente, a pessoa que está recebendo a sua informação não conseguir entender sobre o que você está falando. Então você pode ter total clareza sobre o que você está falando, né? você tem é, uma ótima argumentação, uma ótima oratória, mas a pessoa que está recebendo a informação, ela não tem... É, informação suficiente, ou seja, ela não tem base suficiente para entender aquilo que você está falando, então você vai ter que ter uma linguagem mais simples, ou você vai ter que ter uma linguagem que volte um pouquinho para explicar outros elementos anteriores para que essa pessoa consiga entender num ambiente de trabalho, se você dá uma ordem e a pessoa não sabe o que significa, né? você manda fazer e operar por exemplo uma máquina, e eu nunca ouvi que máquina é essa que você está falando? Você fala com uma naturalidade, fala o nome de, sei lá, de cabos ou o nome de é, aparelhos que eu nunca ouvi. Eu posso até querer e entender o que você está me pedindo. Você quer que eu ligue alguma coisa, que eu conecte alguma coisa. Eu sei o que significa, eu sei o que é para fazer, mas eu não sei qual aparelho eu devo usar, se aquilo é um aparelho, se é um cabo, se é um, uma ferramenta, porque eu não tenho intimidade com aquilo que você está me falando. Então, o ruído pode ser também o fato do receptor não saber sobre o que está sendo falado. Como que a gente melhora e, portanto, torna essa fala uma fala assertiva? A gente precisa saber sobre o próprio receptor. Se a gente não conhece o nosso receptor, se a gente não conhece, numa empresa, se a gente não conhece o nosso público-alvo, se a gente não conhece nossos clientes, se a gente não conhece os nossos funcionários, a gente também não consegue comunicar adequadamente. No nosso dia a dia, se eu não conheço com quem eu estou conversando, se eu não me aprofundo a entender aquela pessoa, porque aquela pessoa não conseguiu entender aquela informação e começa logo a achar que ela é burra, o problema às vezes não está na pessoa, está em você achar que ela é burra. Né? Porque foi você que não se deu o trabalho de tentar entender, entender por que ela não consegue entender a informação que você está passando ali para ela. Se é porque você não consegue, se é porque ela não consegue. Uma terceira situação e aí certamente tem mais, tá gente? Eu tô elencando aqui apenas alguns ruídos. Seria dessas pessoas, de nós usarmos os canais de comunicação inadequados para determinada situação. Então, por exemplo, é, se eu quero usar uma comunicação via e-mail, dificilmente ela vai funcionar com pessoas mais novas. Porque pessoas mais novas não estão acostumadas a passar e-mail. Quando eu digo mais novas, são jovens, por exemplo, entre, sei lá, 13 e 16, 17 anos, raramente essas pessoas tiveram que mandar um e-mail. Provavelmente pessoas de 30 anos, jovens de 25 anos, eles mandam mais e-mail. Então, talvez essa comunicação funcione. Mas é muito comum, e eu estou falando por experiência e por outras, outras experiências que eu já li, né, da gente pe pedir algo por e eles quererem passar pelo WhatsApp, quererem passar pelo Instagram, né, porque é a rede que eles estão utilizando. Nós... Ah, Lívia, mas numa situação formal a gente vai ficar passando coisa pelo Instagram? Eu não disse isso. Eu disse que a gente tem que reconhecer quais são os canais que melhor chegam nas pessoas. Então, se você está dentro de uma empresa é... e você vai usar vídeo no YouTube, às vezes a sua empresa não precisa de vídeo no YouTube. E dependendo do vídeo do YouTube, você vai ter um tipo de acesso. O tipo de vídeo que você produz não vai ser aquele tipo que vai ter um milhão de seguidores ou não vai ser aquele vídeo que é para você assistir toda semana. É para você assistir quando você vai pesquisar algo. Aí vamos supor que você não quer usar YouTube, não, o YouTube não funciona para a sua empresa, mas aí você decidiu que você quer fazer comunicação por rádio. O rádio exige uma linguagem, porque a linguagem, especificamente no áudio, ela é apenas ouvida, né? Você não vai usar uma linguagem visual, porque não tem isso no rádio. Então é diferente de você, por exemplo, publicar algo numa televisão, porque na televisão tem o recurso da imagem, né? Ou na internet, porque tem o recurso da imagem. Então a linguagem que eu vou usar, ela também vai ser diferente. A forma de comunicar, ela vai ser diferente depende Dependendo do instrumento que eu estou utilizando para comunicar. Às vezes a gente usa e diz, ah, mas por que, que as pessoas não estão visualizando? YouTube hoje todo mundo o YouTube. Por que, que a gente criou um canal, tentou ficar mais próximo das pessoas e não está chegando? Às vezes não está chegando porque não é o seu público, às vezes não está chegando porque você não está botando uma linguagem adequada. Então você tem, na verdade, que identificar esses vários ruídos, né? Para esses ruídos você ir amenizando e tornar a sua comunicação cada vez mais Assertiva. Isso não vale só para a empresa, tá, gente? Isso vale para o nosso cotidiano. A gente observar, como a gente está falando, quem está recebendo, o que está atrapalhando, para que a gente consiga comunicar e fazer as coisas se tornarem mais eficazes, ao invés de ficar é, perdendo muito tempo em reuniões que se prolongam, em pessoas que só ficam fazendo lavação de roupa suja, tem um momento certo para fazer a lavação da roupa suja, mas tem um momento da gente planejar, então vamos ser mais eficazes aqui, tem um momento certo da gente escrever e ao invés da gente ficar lá enchendo linguiça, a gente conseguir comunicar claramente o que a gente queria, então isso também pode ser considerado comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela funciona para tornar as coisas mais claras entre todas as pessoas que estão ali envolvidas. Ainda que estejamos falando de subjetividades, mas saber comunicar é sempre muito importante para uma melhor convivência. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Já te vejo semana que vem. E se você tiver interesse e quiser falar mais sobre o assunto também, comenta aqui se você acha que alguém precisa falar um pouco mais sobre comunicação assertiva coloca aqui essa pessoa, chama essa pessoa para você escrever, compartilha, coloca lá no WhatsApp para ela, né? E isso vai me dizer que vocês gostaram desse conteúdo e que vocês querem mais conteúdos como esse. Beijo pessoas e até quarta-feira que vem. Tchau. Isso não cai na prova. Oi, oh, yeah.